É, eles, de certa maneira, substitui substituem algum tempo de consumo de TV, mas acho que eles, eles trazem é, novos consumos que não existiam antes. Ou seja, é, se calhar se trancar no fim de semana para ser 26 episódios de uma série, é, não era, não, isso não se compara o que se fazia antes. Acho que quem se trancava em casa para ver 20, 26 horas de RTP1 ou 26 horas de SIC, estava deprimido, né? <risos> Quando muito, esse consumo que não existia, que não estava ali na TV, ele vai trazer, vai roubar, é o cinema, vai roubar a música, vai roubar os restaurantes, vai roubar os, os hotéis, vai roubar um monte de lados, né? Que eram outros, outros consumos de, de entretenimento que agora estão sendo levados para ali. Então, nem vejo como uma competição direta com a TV. E voltamos a mesma. Meu, tô fazendo meu binge watch de House of Cards, mas aí eu sei que vai ter um Benfica Porto. Aí eu sei que eu tenho que desligar, depois eu consumo isso aqui e vou consumir televisão, porque é ali que está dando aquilo que eu quero, aquilo que, aquilo que é inexorável para mim no tempo da minha vida. Então voltamos a uma TV ao vivo de uma TV, isso aqui é uma recuperação da origem da TV, TV ao vivo, da TV inesperado, TV me fornecendo a coisa no tempo real, a coisa no tempo da vida que é, e coisas que os atletas, eles não têm ainda esse objetivo.